Olá! Você se sente desmotivado por algo que sua mente não deseja despertar? Muita gente se sente desmotivado para fazer as coisas da vida. Isso deixa que a pessoa não corra atrás de sua felicidade e conquistas. Isso pode acontecer por causa da sua mente estar comandando a deixá-lo desmotivado. E isso pode levar a você a ter uma depressão, tristeza, falta de ânimo, ter solidão e muito mais problemas causados por distúrbios emocionais. Então para se sentir motivado para seguir seus caminhos e obter felicidade, vim dizer sobre a automotivação como pode ajudar a você se sentir mais motivado para realizar tarefas na sua vida. Automotivação é muito importante para tudo de positivo que você deseja alcançar em sua vida. Se você deseja melhorar sua motivação ou autoestima ou melhorar de alguma forma, Precisa do desejo e da vontade de fazê-lo. Talvez você pense que toda a movimentação vem de dentro para fora de você. Mas você também pode ser motivado por fatores externos. Outros podem encorajá-lo a começar algo novo ou seguir uma direção positiva. Você também pode ser motivado pela fé. Mesmo experiências negativas podem fazer você pensar positivamente a partir de agora. É muito importante como você pensa sobre as coisas que acontecem com você. O otimismo é uma grande ajuda que prepara você para novos desafios e aumenta a probabilidade de sucesso. O pensamento negativo sempre desmotivará você, então você deve pensar positivo mesmo nas situações mais difíceis. Esta não é a rejeição da realidade, mas uma ferramenta útil em sua armadura. E o que é automotivação? Automotivação é dar as razões o impulso, o entusiasmo e o interesse que causam uma ação específica ou um determinado comportamento. A motivação está presente em todas as funções da vida, atos simples, como comer motivado pela fome, a educação é motivada pelo desejo de conhecimento. Há momentos em que a automotivação surge naturalmente, por exemplo, geralmente há uma ilusão notável no início de um novo projeto graças ao efeito produzido pela novidade. No entanto, existem muitas outras ocasiões em que a automotivação surge de um desejo real pela razão de alimentar a vontade e combater a preguiça e o desânimo, que mostram o lado oposto da automotivação em sua forma mais extrema, exaustão crônica ou síndrome do trabalhador queimado. A vida é uma experiência que todos experimentamos na primeira pessoa. Devemos assumir a responsabilidade por nossos sucessos e também por nossos fracassos. Ou seja, a automotivação está ligada à filosofia da própria vida. Se colocarmos nossas decisões nas mãos dos aplausos de outros, podemos nos sentir frustrados porque somos condicionados pelo poder da opinião externa. A automotivação não tem apenas a ver com o campo do trabalho ou dos estudos, mas também devemos nos motivar no nível dos relacionamentos pessoais. No começo do amor, graças ao efeito mágico produzido pela chegada dessa pessoa especial, tudo parece ser uma fonte de entusiasmo. Alguém que não consegue entender a importância da automotivação e que não a aplica acaba sendo como a grande maioria das pessoas. É essencial que qualquer pessoa que Procure melhorar, dirigir, governar e gerenciar sua vida precisa estar motivada e entender as consequências positivas que isso implica. Porque você precisa de automotivação, você nem sempre pode confiar nos outros para encorajá-lo. Se você tem amigos positivos que estão sempre presentes quando precisa deles, então você é realmente feliz, mas em minoria. Se você está sozinho ou apenas tem amigos de mente negativa e tem dificuldades em sua vida, precisa confiar em sua própria motivação. A falta de automotivação em um momento difícil pode levar à depressão. Você precisa de automotivação para conseguir algo, porque se você não pode se incentivar a aceitar oportunidades e desafios, quem o fará? Até as pessoas mais positivas às vezes se encontram em uma situação em que não tem automotivação. Isso acontece com todos nós, porque todos temos as mesmas ou pelo menos semelhantes dificuldades na vida. Claramente, você pode ser mais ou menos afetado do que outros, porque reage de maneira diferente aos desafios e contratempos que precisa dominar, é a sua atitude e reações à vida que ditam como você se sente, as dificuldades são uma parte normal da vida e todos nós precisamos dominá-las diariamente ou semanalmente e às vezes esses problemas parecem muito difíceis de serem superados, se você pode mudar sua atitude em relação a esses problemas e vê-los como desafios está na metade do caminho para aumentar a automotivação ação. Se está gostando do conteúdo, se sente produtivo para você, dar um like, ativa o sino de notificação e se inscreve em nosso canal para ser notificado quando houver mais conteúdo como esse. Se desejar um treinamento mais completo e aprofundado, que fala sobre como ter motivação, autoconhecimento, falta de foco, energia, como melhorar problemas emocionais, só é clicar no link abaixo na descrição. Como você pode se motivar? Aqui estão algumas sugestões. Concentre-se no que você realmente gosta de fazer. Talvez algo que você queira gravar ou uma coisa gosta de fazer, que você sempre quis ter mais tempo. Faça uma lista das coisas que você gostaria de melhorar e como conseguir isso. Lembre-se de todos os sucessos que você teve em todas as áreas da sua vida. Esqueça todos os negativos. Apenas conquistas positivas contam. Inicie um programa de treinamento, force-se a fazê-lo. Você se sentirá muito mais positivo, entre em contato com um amigo positivo e converse com ele. Leia livros inspiradores que ajudam a curar sua mente e melhorar sua atitude. E vou passar mais 6 dicas para aumentar sua auto-motivação. 1 um, – Tenha um objetivo. Não existe uma fonte mais forte de motivação do que um objetivo concreto pelo qual você é apaixonado. Um objetivo pode inspirá-lo a fazer o seu melhor diante das dificuldades. Isso pode fazer você fazer as coisas aparentemente impossíveis. Embora outras causas possam excitar você temporariamente, uma meta importante para você pode inspirá-lo indefinidamente. É uma fonte de automotivação que nunca diminuirá. Sempre que achar que está perdendo a motivação, você pode se concentrar no seu objetivo repetidamente para obter uma nova dose de automotivação. 2. Tenha um sonho. Um grande sonho. Seu objetivo é uma forte fonte de automotivação, mas ainda é abstrato por natureza. Você deve transformá-lo concretamente na forma de um sonho. Imagine como será o mundo no futuro. Imagine como as pessoas vão viver e trabalhar. Ter um sonho é importante porque é difícil se motivar quando você não tem nada pelo que se esforçar. Basta pensar em pessoas que jogam basquete. Você ficaria motivado a jogar se não houvesse cesta? Você precisa de um objetivo. Você precisa ter um objetivo. É por isso que você precisa de um sonho, mas apenas um sonho é inadequado. Seu sonho deve ser grande o suficiente para inspirá-lo. Tem que ser realista mas desafiador. Ele precisa estender suas habilidades além da sua zona de conforto. 3. Estar com foco. Para estar realmente motivado, você precisa estar com foco naquilo que você deseja. Se você quiser, isso não o levará a momentos difíceis, porque você não deseja que seja forte o suficiente. Em muitos casos, o foco faz a diferença entre o melhor e o pior. Como você pode estar com foco? Seu objetivo e seu sonho desempenham um grande papel aqui, se você tem uma causa na qual está interessado e um grande sonho associado a ela, deve ter foco no objetivo que deseja alcançar. Se você acha que está com foco, basta focar no seu objetivo e no seu sonho novamente, deixe-se inspirar por eles e esteja sempre focado nos seus desejos. 4. Lidere sua própria raça, a comparação com os outros uma maneira eficaz de desmotivar a si mesmo, mesmo se você começar com entusiasmo, logo perderá sua energia ao se comparar com os outros, não permita que isso aconteça com você, você tem a sua própria raça e como as outras pessoas são irrelevantes para você, comparação com os outros é o mesmo que comparar o desempenho de um nadador com o desempenho de um corredor em termos de tempo, eles são diferentes, então como eles podem ser comparados? O único concorrente que você tem é você mesmo. O único que você tem que vencer é você. Você é o melhor que pode ser? Sim. Dê um passo adiante. Se você encontrar obstáculos ao longo do caminho, pode haver uma tendência a desistir. Você pode pensar que é muito difícil continuar. Você pode pensar que seu sonho é impossível de alcançar. Mas aqui você pode ver a diferença entre vencedores e perdedores. Embora ambos tenham as mesmas dificuldades. Há uma coisa que os vencedores fazem de diferente, eles têm a coragem de continuar. Em situações difíceis, concentre-se apenas no próximo passo. Não pense em como terminar a corrida, não pense em quantos obstáculos estão esperando por você. Apenas se concentre em dar o próximo passo. 6. Solte o passado. Acredite ou não? Um dos melhores desmotivadores é o seu passado. Seu passado pode derrubá-lo antes que você perceba. Seu passado pode ser um fardo pesado para seus ombros. A boa notícia é que é um fardo que você não precisa carregar. Você poderia ter cometido erros no passado. Você poderia ter decepcionado os outros com o que fez. Mas acabou. Está no passado e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Hoje é um novo dia e você tem a chance de começar do zero novamente, não importa o quão ruim seja o seu passado, você ainda tem um futuro brilhante esperando por você, não deixe que o fardo do passado derrube, você não pode perder se você sempre tenta fazer o seu melhor, é apenas uma questão de tempo até você ter sucesso, a qualquer momento. Você pode alterar seu objetivo ou as etapas que precisam ser seguidas. Isso não significa que você desista. Você pode decidir em algum momento que há outra coisa que deseja fazer ou que seu objetivo não é mais válido. Você decide pelo que deseja se esforçar e decide quando obter sucesso. Falha significa apenas que você ainda não atingiu seu objetivo. Lembre-se de sempre praticar essas seis e outras dicas sobre a automotivação. A automotivação é o que o impulsiona em sua vida e desempenha um papel importante em quase tudo que você faz. Sem automotivação como você vai conseguir isso? Para que a automotivação entre em vigor e permaneça? Você deverá mantê-lo ativa todos os dias. Assim como seu corpo é nutrido diariamente com comida e seus músculos são fortalecidos com exercícios físicos. Com a automotivação a mesma coisa acontece, você deve mantê-lo em forma e incentivá-lo diariamente. Algo muito importante é ter em mente que para o que você está fazendo o que está fazendo, para que seja possível recuperar a parte da automotivação que estava perdendo, Conecte-se com nosso sentido ou propósito final de fazer o que estamos fazendo, geralmente é eficaz no momento para nos manter motivados. É necessário ter muito claro nossas automações, se queremos sobreviver a estímulos externos, muitos deles pessimistas. Se pretende se aprofundar em mais conteúdo como esse ou deseja melhorar muitos fatores em sua vida como ter um ótimo bem-estar, felicidade, qualidade de vida, e outras coisas que nos faz bem, clica no link da descrição abaixo. E se gostou do conteúdo ajuda nosso canal dando um like, ativando o sino de notificação para ser notificado sempre que postar um vídeo, comente o que achou e se inscreve em nosso canal para ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Espero que tenham gostado, agradeço a todos, felicidades e um ótimo dia!